E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô isso? É? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei para vocês os novos aliens feitos pelo Thomas Perkins, que são aliens do sistema Eno. Então vamos lá, mas antes já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, galera, a gente sabe que no sistema Eno é um dos lugares que mais tem aliens interessantes, né? Os aliens baseados aí em monstros e tudo mais. E como a gente tava aí no clima de Halloween, né? Dia 31 de outubro, inclusive eu fiz o um vídeo aí dos aliens versão de Halloween feitos pelos fãs, você não viu, clicar aí no card. Enfim, mas o Thomas Peck, ele postou aí uns aliens monstros, né? Que também né? tem essa ligação aí com o Halloween, que no caso são o Skeleton e o Ligum. A gente vai falar um pouco sobre esses aliens hoje aí e tudo mais, que eles são aliens, que eles são oficiais sim, porque foi o Thomas Perkins que fez, o Thomas Perkins ele trabalhou em Ben 10, mas como é uma coisa assim que foi criada depois, que o desenho terminou, o Thomas Perkins ele é um cara que só tem propriedade, mas assim, para as coisas do Ben 10 clássico, que foi onde ele trabalhou e não as outras séries, ele não tem muito entendimento, né? Então a gente não pode considerar muitas coisas das outras séries que nem a gente faz com o Derek, que trabalhou em Universo, então felizmente esses aliens aí, eles são oficiais, porém, eles são not canon. É tipo o Dragon Ball GT, tá ligado? Ele é oficial, porém, ele não é canon. Mas vamos lá, vamos começar aqui pelo Ligun, que ele é um alien é bastante interessante. Eu gostei do visual dele, inclusive o Thomas Perkins. Ele fez dois visuais aí, que é esse visual principal dele aí, que... Ele é baseado num monstro que eu vou falar daqui a pouco Que monstro é esse? Também tem esse segundo aí Que é todo tubarãozão. Eu achei Da hora, velho. Na minha opinião, eu gostei mais Dessa vibe dele ser um tubarãozão mesmo Mas eu gostei dos do dois. Dos dois No geral eu gostei. Só que o que eu mais gostei Mesmo, o visual que eu mais curti foi esse tubarãozão Aí. Comenta aí qual das duas versões do Ligum Vocês mais gostaram. E, enfim Lembra que tinha vários planetas lá, né Que não tinham o visual Do Ary, não tinha a aparência do Ary para ele, só tinha o um nome, né, que era Anur Milgan Anur Gurney e Anur Hormerall. Bom, no caso, o a gente já sabia, né? Que o Thomas Pax ele fez a versão aí do Hormerol, do Omnitrix, né? O Brian Dry, inclusive um fã fez uma arte aí, todos os aliens aí do sistema N, assim considerando os Not Canon também, para ficar aquele negócio completo, tipo, completou a família aqui, tá, ligado, tá? Os aliens oficiais e os Not Canon. E o nome desse cara que fez é Jupago25. Eu vou deixar o DeviantArt dele na descrição para vocês conferirem mais trabalho do cara. Enfim, o Ligun, ele é um Milgan, ou seja, ou seja, o nome do planeta é Anur Milga, O nome da espécie também é Milga, né? Lá do Sistema Eno, como eu falei. E o Thomas Peck é legal que ele revela né, a altura, a espessura aí dos alienígenas. No caso, o Ligum, ele é um monstro alienígena parecido com um peixe de 2,10 metros de altura. Daí, como poderes habilidades, o ligum ele é um anfíbio, ou seja, ele pode respirar tanto fora da água quanto dentro da água também, né? nos dois lados. Além do fato que ele pode controlar a água e usá-la para criar várias coisas. Então, é semelhante a uma ameaça aquática, né? Só que a gente pode imaginar imagina que ele usaria a água dele as diferentes de diferentes formas né? que o é um ameaça aquátrica a gente sabe né ele tem aquele negócio de ele controlar a água que nem Poseidon, porém isso é um hipérbole né porque Poseidon é um deusão e tudo mais entendeu? então isso é um hipérbole da parte né dos diretores falarem isso mas a gente sabe que o ameaça aquátrica é bravo né o Eugênio confirmou que ele pode controlar diferentes fontes de água né mas eu imagino o Legum, ele usando esse poder de maneira diferente tipo semelhante ao o Aqualeri, por exemplo cada uma é diversificado assim usar e não ficar tão parecido em que se né? Mas outra coisa que o Ligun tem é que, assim como todos os outros alienígenas do sistema Eno, ele pode ver no escuro. Aí, como fraqueza, o Ligun pode facilmente se assustar com o rosto do espandoide. Mas olha aí que tem essa fraqueza. No entanto, só foi revelada essa. Não tem uma outra fraqueza assim, mais específica, mais tipo, é só dele, não. Porque essa fraqueza é uma fraqueza que muitos outros alienígenas também têm. Mas eu disse que eu ia falar qual é o monstro que o Ligun foi baseado. Sim, eu vou falar agora. Mas o Ligun é uma homenagem ao Gilman, que ele é uma criatura fictícia de um filme bem antigo, de 1954, que ele não tem tradução. Ele é tão antigo que nem tem tradução. Então, eu vou dizer o nome do filme em inglês mesmo, né? Que é o Creature from the Black Lagoon. Aí, a criatura aí é, o, é o Lagoon, então, e significa que o nome dele, Lagoon é uma abreviação para Lagoon. Aí, ah, tem mais, galera. Tipo, não foi só mostrado essa versão dele como, assim, não que seja o Alien, mas o monstro em si, né? O Derek fez o visual do monstro, o Lagoon, no caso, né? ele não sabe qual foi o desenho, de onde foi foi que ele fez para onde foi que ele fez esse desenho mas vamos imaginar aqui é usar a nossa criatividade né Nossa imaginação a ah, pegar esse visual aqui aí dá uma forçadinha tipo imagina ele, ele menos monstruoso com aspectos mais alienígenas aí imagina que esse aqui seria o visual do Ligum em universo seria bem legal né mas até então a gente tem o visual dele daí, né? nas duas versões no visual do clássico Thomas pegs aí bem brabo e eu gostei bastante do conceito desse alien no geral e tudo mais mas agora vamos para o outro alien que é o Esqueleton. É, esqueleton, o próprio nome já é auto-explicativo, ele é baseado no esqueleto, né? Esqueleto, a gente sabe que é um monstro, o Maio que tá aí pra provar isso, né? E eu acho legal, é a escrita do nome dele, é tipo Esquele Tom, tipo, tudo em letra de forma. Porque eu acho legal isso, por causa que Tom, né? Toma as percas. Entendeu? Então, tipo, será que tem relação a isso? Eu não sei se ele pensou nisso, mas, assim, o que diz na etimologia do nome dele é que Tom é se referar à sua capacidade de alterar a densidade das moléculas, que é isso que ele faz. O poder dele é, é, é isso. Ele é capaz de controlar a densidade das moléculas. E como todos os alienígenas no sistema Eno, ele pode enxergar no escuro. E como fraqueza é a mesma do alien anterior, né? Do Ligum. Ele tem aí a fraqueza de, não, de se assustar com a espécie do espantoide. Né? de altura, o Thomas Perkins afirmou que ele tem quase 3 metros de altura e ele também tem uma substância viscosa, que é essa parte azul aí dele. E cara, eu queria muito ver esse alien sendo explorado na série, esse poder de alterar a densidade das moléculas. É um poder bem interessante que nenhum outro alien tem, assim, um negócio assim. É um negócio bem diferenciado. E o nome da espécie dele foi dado pelo um fã. Sim, por mais surpreendente que isso seja, mas o nome da espécie dele foi dado pelo um fã por causa que foi perguntado pro Thomas Perkins qual era a espécie dele. Aí ele disse que a espécie era Nurgurei, sendo que é o nome do planeta, então o Thomas se confundeu ali, aí o cara, não, então vamos sugerir aqui um nome, que tal Desculsapim, cool aí o Thomas vai falar, não, beleza, gostou do nome, então, é, ficou isso, Desculsapim, cool o nome da espécie dele, já que ele tava uma alienígena sem espécie, e você sabe que, tem um que não tem o nome da espécie revelado, né? <risos> e aí ficou bem legal. Daí uma outra confirmação muito da hora que o Thomas se revelou, é que ele é um gênus dos Tepkin fãs, ou seja, a espécie aí dos isso é muito da hora. E pra você que não sabe o que é Gênesis, eu vou explicar aqui. Vamos pegar aqui o Bartolomeu, botar aí editor, a foto do Bartolomeu. O Bartolomeu é um gato e um gato é o que? Um felino. Aí temos o leão, né? Que o leão também é um felino, mas eles não são subespécies. Não, eles são da mesma família, entendeu? Então, no caso eles são gêneros. Caso subespécie seria a gente pegar o Bartolomeu, que é um gato doméstico, aí pegar um gato selvagem, no caso, aí eles seriam subespécies um do outro. Sim, entendeu? Aí o conceito de gêneros. Então, no caso, os fãs e os Desculsaps, eles seriam aí subespécies que estão em planetas diferentes e tudo mais, mas a gente nota né que é algo bastante interessante duas espécies que nem se parecem, né? Que um é uma múmia e o outro é um e eles seriam gênios da mesma família, só que um tá em Anu Kufus e o outro tá em Anu Runei. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos aliens do Thomas Pax muito massa. Então deixa aquele like, se inscreva no canal. Se você seja membro, ativa o sininho. Falou e tchau. Precisa... Um dia salvar todas as pessoas. Um para te conhecemos, mas parece comigo. E o mal planeta. heróis unidos. É. Juntos por um, um objetivo. objetivo. Ah.